Paz do Senhor Jesus, por favor abra sua Bíblia, Jó, capítulo de número 11. Jó capítulo de número 11 Se você puder manter sua Bíblia aberta por favor para a gente ir acompanhando o raciocínio da mensagem será bem legal, será bem bom. Capítulo de número 11, versículo 4 apenas. Pois tu disseste: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Amém. Acertai-os eu quero pegar emprestado aí eu quero pegar emprestado aqui só a palavra doutrina como é bom estar de volta para cultuar a Deus com vocês pastor Neemias, na minha vida é sinal vivo que Deus realiza sonhos várias e várias vezes eu Passei por aqui indo pregar no interior e os irmãos sempre elogiando o ministério do Senhor. E eu disse: um dia eu prego aí. Glória a Deus. Pastor José Rodrigues, presidente de honra. Como é bom, pastor, fazer parte da geração que o Senhor inspirou. A todo corpo de obreiros, que Jesus vos dê graça cada vez mais. Cada pastor aqui presente, cada pai, cada mãe. Trago mais uma vez a paz do Senhor da minha liderança, o pastor Darlan. Trago a paz do Senhor da minha esposa. Eu fui pregar em Foz do Iguaçu com ela. E lá ela encontrou o sobrinho, o nenenzinho, e quis ficar lá. Mas eu sei porque, está grávida de dois meses. Agora nós somos três. Aleluia. Orem pela minha esposa. Orem por nós. E eu estou aqui lançando o meu novo livro hoje. ó oh, que top. Olha o tema desse livro, irmão. A Cruz de Cristo. Já é presente aqui para o pastor Neemias. Que sirva de instrumentalidade para o seu ministério. Espírito Santo, o agente avivador da igreja. Segredos da liderança de Josué tinha esgotado, voltou. E segredos da liderança de Paulo. Meus livros giram em torno de 25 a 30, mas os irmãos sabem que aqui 1 um é 20, 3 é 50. Queridos, eu quero falar com vocês sobre a doutrina de Jó. Nós assembleamos. Ainda somos um povo que valoriza o ensino da palavra. E doutrina é ensino, princípios. Se puder colocar um pouquinho de agudo no meu som, estava melhor quando eu estava lendo, aí abafou um pouquinho, por favor. Doutrina é ensino, princípios. E Jó criou uma doutrina... Ele era um orador, ele era um pregador, ele era um homem de influência, era um homem que conhecia a palavra, praticava a palavra. O próprio Deus deu testemunho de Jó e no capítulo de número 1, um, eu aprendo que a primeira lição com a doutrina de Jó é uma doutrina que equilibra prosperidade e fidelidade. Essa palavra assusta alguns crentes porque o Brasil se acostumou com a doutrina franciscana de que quanto mais pobre você for, mais virtude você tem e quanto mais rico você for, menos confiança você merece e isso não é bíblico a maioria dos estudiosos dizem que Jó surgiu, é um livro que surgiu antes mesmo do Gênesis sendo assim não seria em vão o primeiro livro da bíblia começar nos apresentando um homem próspero um homem rico mas a doutrina de Jó equilibrava prosperidade e fidelidade o versículo 1 diz que ele era um homem e ele era sincero, reto, temente e se desviava do mal. Aqui, todo crente tem que ser um desviado do mal. Nasceram-lhe sete filhos, três filhas, sete mil ovelhas, três mil camelos, quinhentas juntas não era quinhentos bois, eram quinhentas juntas de bois e. 500 jumentas, jumentas, não é jumento. tá, Jumento é lerdo, não dá muito dinheiro não. Jumenta era algo caro, era um animal caro. Muito mais veloz que o jumentinho. Por isso que quando o filho da mulher de Sunem morre, ela põe o um menino sobre a cama do profeta e manda o rapaz pegar uma jumenta, porque ela estava com pressa. Se fosse um jumentinho, não daria conta de chegar. Não. E ele era o maior de todos os homens do Oriente. O mais rico, o mais respeitado. Ele era rico, ele era próspero, mas olha o equilíbrio. O próprio Deus disse Ele é sincero Não há ninguém na terra Semelhante a ele É Deus dando testemunho do homem Sincero Reto Me teme E se desvia do mal Isso é Deus Falando de Jó para um amigo te elogiar para amigo é fácil Deus chega e elogia Jó para o inimigo coisa que Jesus não teve coragem de fazer com Pedro o Senhor fez com Jó o diabo disse assim eu quero testar ele eu quero provar ele eu quero pegar ele Deus disse vai quando o diabo disse eu quero pegar Jó Perdão, pegar Pedro, provar Pedro. Jesus disse, pai, eu confio não. Eu tenho que rogar muito. E tenho que avisar ele aqui. E Jó não teve nenhum aviso. Porque ele era sincero. Sua prática era desviar-se do mal. Santidade era normal para ele. Por isso Deus não lhe dá nenhum aviso. Perguntaram a John Wesley, o que você desejará está fazendo quando Jesus voltar John Wesley disse, o que eu faço todo dia eu espero ele todo dia se ele for voltar hoje é um dia comum, eu estou orando, lendo Bíblia e vivendo em santidade, assim era Jó não precisou de um aviso de um aviso prévio esse camarada era rico e próspero Paulo Exorta que os ricos vigiem E os que querem ficar ricos também tomem cuidado ele, Nem Jesus, nem as cartas paulinas Abominam a riqueza Mas ensinam o caminho da riqueza O caminho da prosperidade Jesus tinha o ministério de prosperidade É claro que tinha Ele tinha conhecimento Ele tinha profissão tem gente que quer prosperar mas não quer trabalhar Jesus tinha uma profissão Jesus tinha conhecimento Honrava os pais E acima de tudo honrava o pai Amém. Como é que não prospera? Onde eu quero chegar? É que Jó Com essa doutrina que equilibra Prosperidade e fidelidade E muita gente rejeita Eu lembro que Jesus falou Assusta não Jesus falou mais sobre dinheiro do que sobre quase todos os assuntos. Há na Bíblia 500 versículos sobre oração, quase 500 sobre fé, 2.084 sobre dinheiro. 500 sobre posse. Quase metade das parábolas de Jesus era sobre riquezas e prosperidade. Onde estiver o seu tesouro, Ali estará seu coração. Então, por que Jesus não veio falando de coração, mas veio falando de tesouro? Ele veio falando de tesouro para encontrar o teu coração, porque onde tiver o tesouro, está o coração. Então, ele vem ensinar o homem a administrar. O próprio Jesus disse quem? Só um pincelado aqui que eu vou voltar para a Jó. O próprio Jesus disse, quem é o homem que vai construir uma torre? Sem primeiro se sentar para ver o custo e fazer as anotações, o que Jesus está dizendo é: ninguém faz algo grande sem pensar, sem anotar, sem ver a despesa. Aí tem crente que não se controla, ganha mil, quer gastar dois mil, a irmã vai no shopping, parece uma e sai de lá com dez caixas de sapato e depois quer fazer campanha de prosperidade. Aí está errado anda comprando, não paga Eclesiastes 5 diz que tem gente que o seu trabalho é tão ruim ele é bom no que faz mas ele não é bom para cumprir o prazo do serviço esse tipo de gente empobrecerá provérbio diz aquele que é diligente do seu trabalho prosperará o preguiçoso estará na miséria então não adianta você isolar textos e querer fazer campanha de prosperidade Jó prosperava, mas era fiel tem gente fazendo campanha de prosperidade, mas não quer largar o pecado, não quer largar a mentira. Quando você largar o pecado, o adultério, a prostituição e vir para Jesus, corre o risco de você perder tudo o que tem. Porque a sua conquista foi debaixo de engano e de mentira. A verdadeira prosperidade é mais do que ter. É primeiro ser mais para Deus, para o próximo, para a igreja, para a família. Que ele é fiel apesar da dor Não estou dizendo que o evangelho é masoquismo Não Felicidade com a dor Não É apesar da dor Aleluia. Perceba Versículo de número 21 Jó disse Não saí do ventre de minha mãe Não tornarei para lá Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Ele está falando essas palavras Depois que ele recebe a notícia De que tudo o que ele tinha foi destruído Então ele é fiel na adoração Em meio à dor O capítulo 13, versículo 15, ele disse assim Ainda que ele me mate Eu esperarei nele camarada, prosperidade e fidelidade, fidelidade apesar da dor, ou seja, o diabo disse a Deus, Jó não te serve em vão, está aí no versículo 9 e 10 do capítulo 1, porventura Jó te serve em vão, tu não cercaste ele de bênção, cercaste a casa dele com bênção e tudo aquele... Tudo aquilo que ele tem, as obras das suas mãos. Por favor, diga, obras das suas mãos. Das suas mãos. Sabe o que é obra das mãos? Trabalho. As obras de suas mãos abençoaste. E o seu gado está aumentado na terra. Não tem mais espaço. Estende a mão, toca tudo quanto tem e ele vai blasfemar. Essa é uma doutrina satânica. Eu estou com Deus enquanto eu tenho. Eu estou com Deus enquanto Ele me serve. A doutrina satânica é... Eu quero me servir de Deus... Para servir o dinheiro. Mas a doutrina bíblica é... Usarei o dinheiro para melhor servir a Deus. Jó está sendo acusado de que só serve a Deus... Pelo que Deus dá. Eu repito, só serve... Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Deus dá Não venha com essa de santidade não Eu sigo Deus pelo que Ele é, mentira Todo mundo aqui serve a Deus pelo que Ele faz O que, que Ele disse? O que, que a Bíblia diz? Nós o amamos Porque Ele nos amou primeiro Se Ele não me amasse, eu não amaria Ele A Bíblia diz até o desejo de adorar vem de Deus Eu estou adorando aqui porque até o desejo de adorá-lo vem dEle por quê? Porque nenhuma adoração voltará para ele sem antes vir dele Por isso a Bíblia diz, porque dele fonte, por ele processo e para ele destino São todas as coisas Se não vem dele, não vai voltar para ele Então todos nós estamos aqui pelo que ele fez na cruz Estamos aqui pelo que ele faz, a igreja Estamos aqui pelo que ele faz, o Espírito trabalha em nós Agora, errado é você servir a Deus só pelo que ele faz Aí errado o que o diabo está dizendo a Deus é que João serve só pelo que ele faz. Isso é mentira. Aí o Senhor diz assim, vai lá e toca. O diabo estende a mão e Jó, os irmãos sabem, continua fiel apesar da dor. Jó tem uma doutrina interessante, capítulo 1, versículos 5 e 6. Sucedia, pois, que no decorrer dos dias dos banquetes dos seus filhos, Jó o santificava e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó, porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração, irmão, irmão, olha a preocupação desse homem, dos filhos pecarem contra Deus no coração, ele nem precisava ouvir, ele nem precisava ver, ele dizia, se eu não ouvir ele pecar, se eu, não vi ele, se eu não vi ele pecar, se eu não ouvi ele pecar eu acho que eles pecaram do coração se eles fizeram ou não, deixam-me antecipar e vou santificar meus filhos e como é que Jó santifica seus filhos? oferecendo sacrifício, porque era o modo do culto antigamente a vítima inocente para justificar o culpado Jó entrega o sacrifício intercedendo pelos seus filhos que doutrina é essa? a doutrina da intercessão Ana orava por Samuel antes mesmo que ele nascesse. Jairo é um pai que está de joelho no meio da rua, intercedendo pela filha. A mulher sirofinícia é uma mulher que se prostra no meio da rua, é chamada de cachorra, é humilhada publicamente, intercedendo pela filha. Se os pais orassem mais pelos seus filhos, eu acredito que eles iriam mais longe. A questão é que tem muitos pais que se ajoelham pelos seus filhos, mas não se ajoelham com. Tem muitos pais que oram pelos seus filhos e não deixam seus filhos vê-los de joelhos. Eu tenho hoje a prática de orar porque eu via minha mãe de joelho. E a criança, filhos, são páginas em branco. O que se escreve ficará gravado. Então Jó intercedia pelos seus filhos. O que é interceder? Essa doutrina precisa ser resgatada. A minha sogra, antes de levar qualquer filho ao médico, minha esposa testemunha até hoje, antes de levar qualquer filho ao médico, ela primeiro orava. O marido levava, mas ela dizia: eh, deixa eu orar primeiro. Chegava lá, tava tudo bem. Temos que resgatar essa prática. Minha mãe me colocava para orar pelos meus irmãos quando estava doente em casa. O que é isso? Colocar os filhos no altar está preparado para dar glória a Deus. Arão ah, Joquebed colocou o filho no cesto, Noé colocou na arca, Davi colocou no trono, Abraão colocou no altar, Jó se colocava no altar pelos seus filhos. Ele tinha a prática da doutrina da intercessão, ou seja. Ele intercedia pelos seus filhos, entregando sacrifício a Deus. E no capítulo 42, se você começar a ler a partir do capítulo 4, os amigos de Jó detonam Jó. Aí no último capítulo, Deus manda os amigos de Jó trazerem bezerro para Jó, oferecer um sacrifício e orar por eles. Aí o texto conclui, e Deus virou o cativeiro de Jó, 42, 10, enquanto Orava por seus amigos A intercessão do camarada Fez diferença No início do livro E no final do livro Precisamos voltar à prática da intercessão De orar uns pelos outros Agora essa doutrina Essa doutrina de Jó Primeiro, fidelidade e prosperidade Segundo, fidelidade apesar da dor Terceiro, terceiro Doutrina da intercessão Quarto, essa doutrina de Jó, eu acho maravilhosa, principalmente, sabe aqueles pregadores de quebra, de maldição, que pega textos isolados e às vezes fica só por um viés, tem que ter toda uma mensagem completa para que a igreja compreenda isso. É que a doutrina de Jó é a seguinte, eu não dou, não afirmo que o diabo está no controle da minha angústia Eu não estou dizendo que o diabo não gera angústia Ele gera Eu não estou dizendo que o diabo não gera dor Ele gera, ele é destruidor Ele não quer a paz do homem Ele não quer a alegria do homem Vou fazer uma pergunta e você responde Quem subiu para acusar Jó? Já Dia... Está com medo? Irmão? Quem subiu para acusar Jó? Quem tirou tudo de Jó? Quem feriu o coração de Jó? Me ajuda quem lançou flechadas em Jó? Quem destruiu todo o rebanho de Jó? Jó nunca disse isso. <risos> tu sabes que o tão maligno, que se ele te humilha, é um tipo de guerreiro. Quem já assistiu filme épico sabe disso. Venceu alguém que se grite na história, fulano venceu, ciclano. Diga na história que fui eu que te destruí. Por isso que o diabo gosta de deixar sua marca. Para que todos reconheçam que foi ele Por isso que os satanistas têm suas marcas, seus emblemas As religiões ocultas, para que se saiba que foi o diabo Aí você vai para a Bíblia, isso aqui como são muitos, eu tive que anotar é, Ele não dá o controle da, da, da sua vida nem do seu sofrimento para Satanás Olha o que ele diz no capítulo 1, versículo 21 Eu já disse releio, no sair do ventre, no tornarei para lá Quem me deu foi o Senhor quem me tomou? Alguém diria Satanás Jó não Quem tomou também foi o Senhor Bendito seja o nome do Senhor Capítulo 6, versículo 4 Olha o que Jó disse As flechas do Todo Poderoso estão em mim O diabo está dizendo Sou eu rapaz Que você nada Você continua servo de Deus Então foi ele que permitiu É ele que está no controle da minha vida Os terrores de Deus se armam contra mim Aleluia Capítulo 9, versículo 24 Jó disse assim A terra é entregue nas mãos dos ímpios Deus cobre o rosto dos juízes Olha essa pergunta de Jó Capítulo 9, versículo 24 Se não é Deus, quem é? Meu Deus do céu, eu vou repetir. O capítulo 9, Jó vai detonando com o diabo. Jó diz assim, o homem faz, porque Deus deixa fazer. Aí o diabo está dizendo, fala de mim. Jó se levanta e diz, se não é Deus quem é, se não é Ele quem é, se não é Ele quem é. Aleluia! Aleluia! <risos> Olha o capítulo 12, a partir do versículo 7. Ele arrebenta. O oh, doutrina arrebatadora! Olha o que é que já diz: pergunta os animais, e cada um deles te ensinará. Ele está dizendo: o diabo não vai ensinar nada. Na minha doutrina, o diabo não ensina, não. Pode perguntar para bicho, que bicho sabe. Fala com a terra, e ela te ensinará. 9. Quem não entende que todas essas coisas. Foi Deus que fez, diabo não fez nada na minha vida, não. olha o versículo 10: na sua mão está a alma de tudo quanto vive, o espírito de toda a carne humana. Ele derruba e ninguém levanta, quem ele prende, ninguém liberta. Com ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra, seu é o que acerta, rapaz. Olha o que ele diz no capítulo 19, versículo 6 Saibam agora Que foi Deus que me Transtornou e sua Rede me cercou Então o crente, o crente imaturo Os irmãos, os meninos, os homens Estão tá perseguindo eu Aí chega um espiritualista Isso é coisa do capeta Isso é coisa do diabo Faz umas campanhas de sal, de rosa, de água. Todo capeta. Aí chega para tu e diz assim, tá amarrado. Cai, mas eu quero o diabo amarrado em mim, mas em tu repreende. Só que aí chega o crente espiritual e maduro. O homem te feriu? Feriu. Foi o diabo que usou ele? Foi. Quem é que tá acima do homem e acima do diabo? É ele quem está no controle da sua vida. É ele que está no controle da sua história. E ele me manda dizer alguém aqui, no final dessa prova você vai entender. Aleluia! Se você ler João capítulo 11, sem pesquisar os originais, você sim se assusta. Porque Jesus diz assim, essa enfermidade não é para a morte, mas Lázaro morre. Aí você diz, Jesus mentiu. Pois bem, temos que buscar a tradução correta. Essa enfermidade não é para a glória da morte. Pode até matar Lázaro, mas ela não será glorificada na morte de Lázaro. Eu serei glorificado pela morte de Lázaro. Isso que é Deus, né, irmão? Quinto lugar, a doutrina de Jó. Família, prioridade. Deus, exclusividade. Capítulo 2, versículo 9. Sua mulher disse, tu ainda retens a sua sinceridade. Sabe o que ela está dizendo? Tu vai continuar crente mesmo, meu bem. Por favor, entenda. Eu não estou aqui acusando a mulher de Jó porque Deus não dá testemunho da força dela. Deus dá testemunho da força dele. E quem é casado sabe que a mulher sente mais do que o homem. Porque ela sente por ela e por ele. Ele disse, o próprio Jó disse que o bafo dele afastava ela dele. Bichos saíam da carne dele. Mas você vê na Bíblia que Deus deu outros filhos... Deu outro gado, outras ovelhas, outras jumentas, mas não deu outra mulher. Ela ficou firme. Porque na, na fraqueza dela, ele a corrige. Só que ela diz assim, você ainda vai ser crente? Eu não vou pastorear mais, não, pastor. Por quê? Minha esposa está fraquinha. Uhum. vou pregar mais, não. Vou fazer a obra mais, não. Vou para a igreja mais, não. Minha esposa não quer ir. Se ela não quer vir, vem você. Se ele não quer, queira tu. Nabal desonrou Davi. A esposa Abigail disse, eu vou honrar Davi. Se ele não toma atitude, ela toma. A família escapou. Davi ia matar todo mundo, irmão. Porque Davi era pior que Saúl para matar, viu? Não vem com essa não. Aleluia. Davi disse, eu vou lá agora e matar todo mundo. O homem, com fome, cai fora. Davi disse, eu estou com fome, vou matar todo mundo. Se não fosse, Ele já estava no caminho. Abigail veio na frente então se Davi não fez, ela fez, no caso de Jó, é se ela não faz, Jó faz, desvia meu bem, amaldiçoa, alguns dizem que a tradução aqui é o contrário, né? abençoa, mas tem uma pergunta dela, ainda retende a sua integridade, tu vai continuar crente, tu vai continuar justo, ele olha para ele e diz assim, como fala qualquer louca, olha a doutrina, olha a doutrina, ele não chama ela de louca, porque a doutrina de Cristo é que se eu te chamo de louco, de tolo, eu sou réu, e a doutrina de Jó, eu só estou pregando para vocês, porque essas doutrinas aqui se coadunam com a doutrina de Cristo, qualquer doutrina que qualquer pessoa vier pregar, que não se encaixa com a doutrina de Cristo, é maldição, por isso que quando eu comecei com a prosperidade, eu fui lá para Cristo, quando eu falei do sofrimento, fomos para Cristo, porque ele sofreu. Aí agora, preste atenção, que ela questiona a integridade dele, porque ele está na prova, ele está na luta. E não é fácil mesmo, não. Não é fácil. Aí ele diz assim, como fala uma louca, fala tudo. Receberíamos o bem de Deus, e não receberíamos o mal. Olha só. Em tudo isto, 10... Jó não pecou com seus lábios Diferente de Adão Adão porque você pecou A mulher é que tu deu para eu Então o culpado é tu e ela Porque foi o Senhor que me deu ela Jó diz eu vou continuar justo Apesar da minha mulher Não tem a mesma força que tenho Então queridão Negócio não é orar para Deus te dar outra mulher. É orar para você ser o melhor marido com essa mulher que Deus já deu para você. Senhor, não dá uma mulher melhor não. É tudo que tem que ser melhor com a esposa que Ele já te deu. Família é prioridade. Ele escutou ela. Ele Aconselhou ela Ele permaneceu com ela E ela permaneceu com ele Mais do que palavras, o que vale é atitude Na prosperidade Ele não a abandonou Ele teve tudo de volta Ele é o que é mais citado Mas ela continuou lá Ou seja, a família foi prioridade Mas Deus Exclusividade Ele não desonra a Deus Por causa da fraqueza da mulher Jó ensina que o homem é passageiro, por isso, por isso você deve aproveitar as oportunidades, por isso você não pode, jovem, ficar acordando tarde, preguiçoso. Tem que estudar, você tem que acordar cedo, você tem que dormir tarde estudando e acordar cedo, trabalhar e estudar. É, porque pastor Nemias, os camaradas querem tirar onda com 20 anos de idade. Cabelo de moleque, carro rebaixado, roda mais cara que o carro. Tote. Em 15 anos, o senhor levantava às 5 horas da manhã. Eu vos prego hoje para trabalhar. Eu vos prego hoje, Brasil fora do Brasil. Tenho livros escritos. Estou integral no ministério. Qual pastor em um campo? Mas eu já vendi caldo de cana na praia. Ó oh, caldo de cana, ó oh, caldo de cana de crente. Já vendi peixe, eu sou de Léus, Bahia. Meu pai é pescador. Meu pai trazia o peixe. Se eu com 29 eu sou desse tamanho, imagina com 10 anos vendendo peixe. Os peixes arrastando tudo na rua assim. gracada cada peixão. Olha o peixe, olha o peixe. O povo comprava por pena, irmão. Que o peixe chegava cheio de terra. Porque arrastava nas ruas. Já vendi livro em porta de igreja sem ser meu. Não tinha agenda como tem hoje. Ia para os congressos para vender livro. Ligava para os pastores oferecendo livro para vender. Primeiro eu lia, depois para empacotava e vendia. É, eu comprava para vender e Não tinha condições de ter para vender e para mim. Já trabalhei no Lava Jato. O pastor Eduardo, lá em Brasília, me colocou para morar no barraco de fundo. E disse, você trabalha no Lava Jato de segunda a sexta. Prega sábado e domingo. Um domingo por mês você prega na minha igreja. E de segunda a sexta você trabalha no Lava Jato. E eu te dou dia atrás. Fechou. De boa. Então trabalhava no Lava Jato um período, estudava. Tive que deixar de estudar para trabalhar, ajudar minha família na Bahia, depois tive que fazer supletivo. Porque tem uns folgados aí que estão tá deixando a esposa com fome, filho com fome, dizendo que Deus chamou para a obra. É. Primeira igreja é sua esposa e seu filho. <risos> pôr a mulher pra trabalhar, vai dormir de dia. Aí memoriza uma mensagem, prega a mensagem repetida o ano todo. Respeite a noiva do Cordeiro. Deus me deu essa palavra à tarde lá no hotel. Eu tô achando ela forte, irmão. Ou seja, o homem é passageiro. Aproveite a oportunidade que você tem para estudar, pra crescer na vida. Seja inteligente. Capítulo 7, versículo 1. Porventura, não tem homem guerra sobre a terra? Pss, guerra. Pss, guerra. Não é fácil. A vida é guerra. O camarada mandou um WhatsApp para mim. Pastor, eu descobri que ser crente é muito difícil. Eu disse, boa descoberta. Ele disse, como assim? Eu disse, tu descobriu que muita gente não descobre. O que, pastor? Que ser crente é difícil. Olha o que que Jó diz, porventura não tem um homem guerra sobre a terra. O que que o senhor falou de, jo, de Jacó? Lutaste com os homens e com Deus. O que é lutar com homens? Estudar, trabalhar, ser o melhor funcionário da empresa, ser o melhor aluno da sala. Isso é lutar com os homens. Olha, eu vendi mil, vou vender dois mil, vou superar tu. Olha, eu tirei oito, eu vou tirar dez, eu vou com, é, competir com tu. Lutar com os homens e com Deus e prevalecer O que é lutar com Deus? Fazer teologia, ler a Bíblia, pregar, jejuar, evangelizar Você é lutar com Deus? Porventura não tem um homem guerra sobre a terra Seus dias são como os dias do assalariado Ou seja, a pressa para receber oh, Como o servo que suspira pela sombra Como o assalariado que, expressa, que espera pela paga Os meus dias são mais velozes do que a lançadeira do tecelão a minha vida, versículo 7, é como o vento, ou seja, aproveite as oportunidades, não durma no culto, ouça a mensagem, irmão, irmão, irmão, eu, eu, eu, eu, lá na Bahia, eu ia de bicicleta para a escola, quando eu pregava assim, ganhava as ofertas, meu pai me dava uma bicicleta, aí eu pedia para alguém pedalar para mim Que era uma hora até chegar na escola eu Morava no bairro Nossa Senhora da Vitória, né? Deles, Senhora da Vitória deles Aí, até chegar na escola 40 minutos uma hora de bicicleta De bicicleta Aí eu oferecia Tá perto, me leva Aí eu sentava no quadro E eu ia lendo Bíblia Eu ia lendo Bíblia no intervalo, eu ia ler Bíblia Não ia chupar picolé nem ficar conversando com as meninas Eu não estou me gloriando É Deus que não me permite esquecer de onde vir Porque você só pode chegar onde alguém chegou Se você decidir andar pelos caminhos que ele andou Então, querido, é assim Já que a vida é breve Aí eu olho para mim e vejo, meu Deus do céu Janeiro já tem um 30, minha esposa já tá grávida A vida é breve meu pai mandou um áudio para mim hoje. Meu filho, eu estava aqui chorando. Falei, foi o quê, pai? Lembrando, eu te levando para pregar nas roças, subindo morro, descendo morro. E você nos meus ombros. Botando na na, o violão na minha cabeça para tocar. Sua mãe te levando para pregar nas roças. E ela colocava uma, uma sacola no seu sapato. Para você não sujar a igreja de tábua e piso vermelho aí andava na lama com sacola no sapato, escorregando mas era para não sujar a igreja então a, por, a oportunidade que eu tinha eu aproveitei eu morei sozinho em Brasília dez anos saí da Bahia com 12 morava em cima da igreja no bairro do Peçu, num quartinho estudava a Bíblia de meia noite às quatro. solteiro a fazer o que? não tinha celular não tinha internet, lê Bíblia, meu irmão, de meia, sem agenda. Não ficava dizendo agendas abertas, não, abre a Bíblia, fecha a agenda. Aí ficava lendo Bíblia de meia-noite às quatro. Dormia até meio-dia, e estudar, depois arrumei um emprego no Lava Jato, melhorou. Ou seja, aproveitar as oportunidades, porque a vida é... Breve, Capítulo 9, versículo 25. Meus dias são mais velozes do que um correio. Passa o versículo 26 como navios veleiros. Como a águia que se lança a comida. Tu já viu a águia dando aquele voo para pegar um peixe? Tchum! Sobe de vez, ele está dizendo, ensinando sobre a brevidade da vida, o capítulo 14, versículo 1. O homem nascido da mulher é de poucos dias e farto de inquietação. Capítulo 7, versículo 11, ele ensina uma, nova, uma outra doutrina. Capítulo 7, versículo 11, ele diz assim: Por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. Sabe o que ele está dizendo? Está angustiado? Fale! Está amargurada? Fale! Deixa a irmã falar, maridão. Um jovem estava noivo, mandou para mim, pastor, vou terminar com essa menina. Falei, por que, frouxo? Ele disse, ela fala demais. Quando ela está angustiada, ela chora, ela grita, ela quer conversar. Eu falei, então casa com macho. Porque se a mulher não fala, ela fica cancerosa. Se ela não fala, a dor aumenta cada vez mais muitos afirmam que câncer são bolinhas de emoções engolidas. que o que, que que a carta diz quem tá triste chore quem tá alegre cante que que a bíblia de jeremias 33 3, clama a mim eu vou te responder sabe o que é clamar, irmão não é você entrar no quarto não se você tá com a dor travada grita jesus eu vou desviar me ajuda Tem dia que meu pastor, tem dia que meu pastor chega no conto de doutrina com a cara fechada. Aí eu disse, Ih, meu Deus do céu, complicou. Ele olha para mim, dirigirgudo, vou pregar não. Aí eu o prega aí, vou pregar não. Estou nervoso aqui. E chora, e vai pro, e fica de joelho, e clama, chegante de todo mundo para orar. Por quê? Porque pastor não é herói. Você porque é crente, não é máquina, é para gritar, é para chorar, é para pedir ajuda. Pede ajuda, conversa, abre a alma. Mas não fica botando no Facebook, vocês não entendem triste. Não. Vai conversar com alguém, face a face. Grita para Deus em oração. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Você vai lá no psicólogo, que não é pecado ir no psicólogo. Para de demonizar a psicologia. A gente não pode, a gente não pode espiritualizar a psicologia, mas também não pode demonizar. Aí você chega lá e ele vai dizer assim, fala tudo. Ela vai dizer, fala tudo. Aí tu fala tudo. Aí quando tu chega em casa, tu abre a Bíblia na carta de Pedro. Aí diz assim, lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem que cuidar de vós. É como se Jesus estivesse dizendo, tá vendo? A mesma coisa que o psicólogo falou para tu, eu já tinha dito, fala tudo para mim. É sério. Fala com ele Deus. Conversa com ele Aleluia. Não deixe o diabo destruir sua vida, não Aleluia. Quem está entendendo essa palavra? Uma outra doutrina de Jó Não peque com a sua boca Não peque contra Deus com os seus lábios Capítulo de número 2, versículo 10. Como fala qualquer louca, falas tu: receberemos o bem e não o mal. Em tudo isto, Jó não pecou com os seus lábios. Capítulo 27, versículo 4. Ele disse assim: Os meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. Ei. Jesus disse que Deus trará a juízo todas as palavras que saírem da nossa boca. Lembra daquela musiquinha? Cuidado boquinha com que fala, cuidado boquinha, quer cantar não, não. O Salvador do céu está olhando para você. É, minha mãe ficava lá, canta aí. Eu não gostava de hino de criança, irmão. Só queria cantar o Zé de Paulo, hino de velho. <risos> Cuidado, meu que vem. É sério. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Sabe o que é torpe ali? Podre, que vem de peixe podre. Não xingue. Respeite seus pais. Peça perdão pelas palavras malditas. Peçamos perdão. Eu também estou incluso por nossas palavras feias, malditas, pecaminosas. Que o Senhor purifique nossos lábios para que possamos entrar no seu santuário. Estou encerrando essa, essa doutrina de Jó do capítulo 28. Por favor, valorize a sabedoria. Versículo 12 A seguir Onde se achará a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? O homem não lhe conhece o valor Não se acha na terra dos viventes Aí alguém diz assim O abismo tem E o abismo diz Não está comigo O mar diz Também não está comigo 15 não se dará por ela ouro fino, nem se pesará prata em câmbio dela. Não há dinheiro que pague a sabedoria. Qualquer preço que você pagar para ter conhecimento é pouco. 16. Nem se pode comprar por ouro fino de ofi, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. Com ela não se pode comparar o ouro ao cristal, ou seja, é melhor ter a sabedoria do que ouro e cristal. Nem se trocará por joia de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e as pérolas, porque a aquisição da sabedoria é melhor do que a aquisição dos rubis Não se igualará o topazo da Etiópia Nem se pode comprar por ouro puro De onde vem a sabedoria? Onde está o lugar da inteligência? Ela está encoberta aos olhos de todo vivente E oculta as aves do céu a perdição e a morte dizem Eu ouvi com os meus ouvidos A fama da sabedoria Até a morte já ouviu falar da sabedoria 23 Deus entende o caminho da sabedoria Ele sabe o lugar da sabedoria Ele vê as extremidades da terra Tudo que há debaixo do céu Ele deu peso ao vento Ele tomou a medida das águas Quando ele prescreveu Uma lei para a chuva Caminho para o relâmpago dos trovões Ele viu a sabedoria, Ele estabeleceu a sabedoria, Ele esquadrinhou a sabedoria, mas Ele disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, se apartar do mal é inteligência, valoriza a sabedoria, valoriza a maturidade, ouça os mais velhos, respeite quem já viveu o seu futuro, não passe um dia sem ler a Bíblia, não passe um mês sem ler o livro. Já tem uma outra, uma outra doutrina, cuidado com o seu olhar, fala comigo toda a igreja, cuidado com o olhar Olha o capítulo 31, versículo 1, fiz conserto com os meus olhos, como eu os fixaria numa donzela, numa virgem Como eu vou fixar o meu olho na mulher que não é minha Ele está falando de um olhar cobiçoso, por isso ele fala do fixar porque o primeiro olhar pode ser inevitável, mas é o segundo olhar que dá asas à imaginação. E o resultado, ele dizia, ele diz, qual seria a porção de Deus para mim? Qual seria a herança do Todo-Poderoso para mim? Isso seria perdição e desastre. 4. Ele está vendo os meus caminhos. Ele conta os meus passos. Olha o versículo 9. Olha o versículo 9. Meu Deus do céu. Olha o que ele diz no 9. Se o meu coração se deixou seduzir por uma mulher ou se eu andei rondando a porta do meu próximo, sabe o que é isso? Vai em cima da mulher dos outros, elogiando a mulher do outro, então, moa a minha mulher para outro, ou seja, que ela trabalhe para outro, o versículo 10 é assustador, mas está escrito, eu vou falar, estou nem aí, e os outros se encurvem sobre ela, sabe o que ele está dizendo? Sabe o que ele está dizendo? Gente, é assustador, se eu desejei outra mulher, que outro homem se deite com a minha esposa, é o um camarada ter muita certeza da integridade dele ele chegou a dizer que Deus me prove no fogo e eu sairei como ouro eu vou derreter, mas eu não vou perder o valor eu vou derreter mas eu não perco meu brilho meu filho Quer parar de masturbar? Pega esse computador, tira do quarto, coloca na sala pra todo mundo ver o que é que tu tá vendo. É sério, é guerra. Sai desse grupo imoral. Se afasta dessa menina que critica sua virgindade. Essa filha do cão! Sai da roda do escarnecedor. Tu é virgem? Miga! Esse negócio de miga, eu parece que vejo a serpente assim. Sou pura! Minha virgindade é resultado de uma mente pura. O reino do céu é semelhante a cinco virgens prudentes. Jesus nasceu no ventre de uma virgem. Eu só vou me encontrar na cama com aquele que me encontrei no altar. Eu vou valorizar a santidade. disse, se teu olho te faz pecar arranca, Jesus disse aquele que olhar para uma mulher e desejar no teu coração já adulterou com ela a doutrina de Jó vai tá encaixando com a doutrina de Cristo lá ter umas irmãs também que não ajudam os meninos é. espada tá afiada, é os dois lados Tu dá glória quando os meninos apanham. Mas tu vem pra igreja três em um, irmã Jezabel da Lília, mulher de Potifar. E tem uns que vem mostrando os peitos. Quer amamentar? Vai engravidar, vai casar. É porque a mulher, a mulher não é levada pelo que vê, mas o homem é. E Jesus disse, ai. Daquele de onde provém o um escândalo. O que é escandalizar? Tropeçar. Se alguém escândala, pelo seu. Si... <risos> se alguém se escandaliza pelo seu modo de se vestir, Deus vai responsabilizar tudo. casa ó. Outro. Tem um gente me xingando na internet, mas não tô nem aí. Outro caso tu termina esse namoro. Na porta da minha igreja. Ainda bem que ela terminou o namoro, Stephanie. É, eu falo mesmo. Se eu tivesse namorando, eu não falaria o nome. Ah, pastor, eu tô namorando. Cadê o cabrão? Aqui. Cabrão fortão. Falei, casar, né? Não, casar não. Casar? Eu disse, não ouvia. Eu falei pra, pra Luana, eu não ouvi direito, amor. Falei, casar, né? Não, casar não. Eu olhei pra cara dela e falei, bestalhada. O cara fala na sua cara que com você ele não casa parabéns, valor que o cabra te dá hein, hein, nada. reinada não te valoriza como mulher aí olhei para ele e falei assim, ó oh, tu tá se envolvendo com a mulher de outro cara é. como assim pastor, ele já pensou em traição é, que o pecador sempre quer esconder o pecado dele culpando o outro é. É. É. você tá se envolvendo com a mulher de outro cara como assim, Eu falei ué você diz que no casa com ela, ela vai achar um macho de verdade que vai casar com ela. Crente assume um compromisso para casamento. Eva viu o fruto, desejou. Porque fixou o olhar. A can, viu a capa, a prata, fixou o olhar, desejou. Davi viu Batseba, né? Irmã banhar bem naquela hora com tudo aberto, né irmãzinha? Fecha os negócios, mulher. Aí viu, a desejou. Tem que ter cuidado com mulher, é sério, é sério, tem que baixar a cabeça mesmo. Tem que baixar a cabeça. A esposa tem que virar a cara dele assim, olha pra cá, meu bem, eu é sou mais bonita. E último lugar Em nenhum momento eu disse que a doutrina de Jó é perfeita Porque doutrina perfeita É a doutrina de quem? De Cristo A doutrina de Jó Precisou de aperfeiçoamento Mas acredite, ele aperfeiçoou oh, Olha o que ele diz No capítulo 14, versículo 4 Quem Do imundo Tirará o puro, ele poderia deixar só a pergunta, mas ele chega e afirma ninguém. É porque ele não conhecia a graça que conhecemos. Lá. Quem do imundo tira o puro? Ele poderia deixar só a pergunta, mas ele afirma ninguém. A questão é o conhecimento que ele tem. Se essas doutrinas que ele tem, que ele deu a nós. Ele ainda tinha um conhecimento limitado imagine se não tivesse Mas a gente sabe que tem um Que tira o que é bom de quem é mau Oh, glória A graça Torna miseráveis pecadores Em filhos do reino Nós não teríamos paciência com Pedro Ele acreditou até o fim nós não chamaríamos Judas de amigo. Ele chamou. O ladrão, na cruz, juntou-se ao outro e disse, salva nós aí, salva a oração de ladrão, né? Salva nós também, desce daí e tira nós. Os dois acusavam Jesus, mas um deles se arrependeu e disse, Senhor, lembra de mim. Quando entrares do teu reino, se fosse Jó, ele não veria nada puro naquele imundo. E ele diria, tu vai para o quinto inferno, tu estás milminando na estante, agora que é meu reino. Tu vai para o inferno de cabeça para baixo, Satanás? Ou seja, uma doutrina limitada. Mas, só a graça, tira o que é puro de quem é imundo. Hoje, estará comigo no paraíso. Aleluia! Pecador, pecador, ele parou, ele conversou, ele foi na casa de Zaqueu e disse, hoje veio salvação nessa casa, ele é filho de Abraão. Olha só, irmão, Ananias, Ananias falou o que é de Saulo? Senhor, ele é mau, ele persegue, ele prende homem, ele prende mulher, Senhor, ele arrasta as mulheres, o cabra é muito mau para arrastar a mulher. Quando Ananias, cala a boca, Jesus diz, para mim ele é um vaso escolhido. Porque é a graça manifestada Ele tira pureza do imundo Não importa quem você foi Não importa seu passado A graça gera em você algo bom Para dar glória ao nome dele Quem está sentindo a presença de Deus nessa palavra? Aleluia! Agora, olha o que ele diz no capítulo 7, versículo 9 Capítulo 7, versículo 9 Coloca aí para a igreja acompanhar se possível Assim como a nuvem se desfaz e passa Assim é aquele que dessa sepultura Nunca tornará a subir E está dizendo, ressuscita mas não Vai levantar mais não Capítulo 7, versículo 16 A minha vida abomino Pois não viveria para sempre Aí Jesus chega e diz a vida eterna é crer no Pai e em mim. A vida do homem é breve. Mas Jó começa pensando que ninguém pode ter vida eterna e que não pode levantar do túmulo. Sempre você vai ler isso no Antigo Testamento. É porque o Espírito Santo não habitava neles e eles tinham uma compreensão limitada da graça. Tudo isso mostrava a necessidade da vinda do Messias E o efeito Do pecado Olha o 14.10 14.10 Morto o homem é consumindo Rendendo o homem o espírito Onde ele está? Isso aqui é retórico está dizendo. Se perde Não se acha mais o espírito de que morreu Não Não O corpo volta um pouco o espírito volta para aquele que o deu a alma do ímpio Hades, a alma do justo vai encontrar com seu salvador ó, oh, penúltimo, penúltimo, penúltimo, 16, 21, 16, 21 ah, se alguém pudesse falar com Deus em favor do homem como um homem fala pelo seu próximo. Ele está pensando, sabe o que ele está dizendo? Eu não tenho intercessor. Eu não tenho advogado. Não tem ninguém para chegar a Deus e falar por mim. Mas a igreja tem, a igreja tem. João escreveu, filhinhos, não pequeis, mas se pecardes temos um advogado junto ao Pai. Jesus Cristo, o justo. Quem pode dar glória ao nosso intercessor? Paulo disse, ele é o único mediador entre Deus e os homens. Churamaraba, chorandalarabahai. O diabo nos acusa aqui, mas tem o um Espírito Santo intercedendo. E tem Jesus dizendo: Pai, eu morri por ele, eu paguei o preço por ela. Oh, glória. Em último lugar. Ele disse o homem desce a sepultura e não sobe Ele disse a carne do homem se desfaz O homem é como nuvem que passa É como erva que se acaba Nunca mais se erguerá Nunca mais se levantará Mas parece que no capítulo 29 ele recebeu uma unção Parece que no capítulo, perdão 19 ele recebeu uma unção Parece que no 19 ele recebeu Uma revelação Porque ele, agora ele se corrige Ele disse desceu a sepultura não sobe Ele disse desceu a sepultura está tudo acabado Ele disse morreu já se acabou Mas no 19 ele diz assim <risos> Quem dera que alguém escrevesse minhas palavras agora Pega um livro aí e escreve Aí alguém, tá, tá, eu vou escrever Fala aí, ele diz assim no 24 Quem dera que com pena de ferro E com chumbo O que eu vou falar agora fosse gravado na rocha O que eu falei antes esquece Mas o que eu vou falar agora É para colocar na rocha O que é que você quer que a gente escreva na rocha, Jó? Eu sei que o meu Redentor vir Se prepara para dar mais glória a Deus Em breve se levantará Agora olha o 26 Olha o 26 E depois da minha pele ser consumida Eu vou levantar e vou ver Deus face a face Eu vou levantar E ver Deus Quem pode ficar em pé para dar glória Ao Cristo que é a doutrina perfeita, quem tem Deus, dê glória para Deus. Quem tem aleluia, diga aleluia. Quem gosta de culto de doutrina, diga glória a Deus. A doutrina de Glória a Deus! O teu Redentor está vivo e te escuta. Em meio à prova, já deixou essas lições para nós. Essa prova que você está passando, você vai influenciar muita gente. Vai mudar muita gente Eu quero saber se tem alguém aqui Que está afastado do evangelho Mas quer voltar para Jesus hoje Eu quero orar por você Que se afastou do evangelho Vem cá na frente Eu quero orar por você Que se afastou do evangelho Você que não é evangélico Eu quero orar por você Você que se afastou do evangelho Deixa eu orar por você aqui você que não é evangélico, deixa eu orar por você aqui. Alguém vai te convidar para vir aqui à frente, não diga não. Vem com essa pessoa, vem com esse irmão, vem com essa irmã. Deixa a gente orar por você. Deixa a gente orar por você. Não temos ninguém, eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.